Você já vivenciou uma situação da qual acabou tendo que se passar por desentendido para conseguir evitar assim dores de cabeça? Pois o indivíduo do qual estava conversando era tolo demais para compreender a sua própria arrogância em determinado assunto, de modo que até mesmo este se achava inteligente demais a seus próprios olhos? Pois então, o mundo está cheio desse tipo de indivíduo, e a aprender a lidar com esse tipo de pessoa e situação é fundamental para que você não seja contagiado pelas mesmas idiotices de querer provar a sua certeza, de modo arrogante e até mesmo prepotente. Além do mais, os indivíduos de mentalidade sábia preferem agir de modo a disfarçar suas intenções, e às vezes até mesmo apagando as suas cores brilhantes diante de um tolo e colocando assim uma máscara de pessoa insignificante assim como estes, pois desse modo sabem que não serão aborrecidos com asneiras e baboseiras que esses indivíduos disseminam por aí, por querer se igualar, ou até mesmo se sentir superior à intelectualidade alheia. Portanto, se quer aprender a lidar de maneira melhor e tomar as atitudes corretas com esses indivíduos, então vamos ao que interessa. Aliás, Caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço encarecidamente para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. sem mais demoras, vamos ao que interessa. Primeiramente, os tolos se acham como os donos da razão e não estão nem um pouco abertos a entender que o seu ponto de vista pode estar errado em algo, o que é uma característica evidente de suas personalidades. Logo, não adentre em uma discussão, caso tenha percebido que a outra parte possua tais características. Pois, afinal, caso persista em uma argumentação com tais indivíduos, saiba que eles não cederão em concordar que as suas ideias podem conter erros, ou até mesmo serem totalmente equívocas, provavelmente por uma questão de ego, eu diria, em razão de acharem que, adotando uma postura inflexível, estarão vencendo o debate, quando, na verdade, só estarão expondo o tamanho da imbecilidade e da falta de qualificação de sabedoria que possuem. Assim sendo, é evidente porque você não deve querer argumentar com tais indivíduos, pois estes pensam que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra a sua pessoa, e mesmo que ache ser cabível, desapontar tais indivíduos com sua inteligência é muito mais favorável que se oculte o que pensa, deixando assim com que as suas próprias palavras os levem a caminho de frustrações, logo não seja visto como uma ameaça para eles. Prefira ser esquecido por esses indivíduos, enquanto trabalha e assim cresce em silêncio. Desse modo não será perturbado, muito menos aborrecido, já que na cabeça deles você é inofensivo, pois a ovelha não saqueia. A ovelha não engana e a ovelha é magnificamente tolo e dócil. Mas o que não são capazes de enxergar é que você está somente vestindo a uma pele de ovelha para se passar desapercebido da estupidez de tais indivíduos. E por algum acaso, adentre em uma situação da qual esse tolo está querendo provar que está certo e você errado, concorde com ele. Caso ele esteja querendo te afligir, finja estar aflito. Só finja porque a partir desse comportamento, você mantém o seu íntimo harmonizado para conseguir fazer o que realmente precisa. Percebe então como a atitude mais racional é bancar essas atitudes diante de um tolo, pois se você ficar indo contra um tolo, você apenas se tornará mais um tolo. Enfim, depois de deixar de ser interesse público desses tolos, você passa a ter mais paz, podendo assim focar nas suas verdadeiras intenções e isso sem ser atrapalhado. Por isso, finja ser pior do que os tolos, e evite chamar a atenção destes, para que em seguida, após ter conquistado poder, consiga, se quiser, derrotar uma legião inteira desses indivíduos, caso isso seja necessário. Então passe a ignorar os tolos, e se afastar dessas pessoas, ocultando seus propósitos, e escondendo seu progresso, porque os tolos são muitos, e provavelmente te atrapalharão, na extensão dos seus objetivos, se ficar indo contra esses indivíduos, sem antes construir uma base sólida em sua vida. Ademais espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, e se gostou por favor não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o like também. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.